Vocês têm ideia por que, que Ofiúcus não faz parte dos signos do Zodíaco? E vocês sabem quem foi Ofiúcus? Quem foi Esculápios? E vocês sabiam que a mulher de Apolo traiu ele duas vezes enquanto estava grávida dele? Não? Então vem comigo! <música> Ophiuchus é uma das 48 constelações gregas listadas por Ptolomeu no Almagesto, que representa um homem com uma serpente enrolada em volta de sua cintura. Ele segura a cabeça da serpente em uma mão esquerda e sua cauda com sua mão direita. A serpente é representada por uma constelação separada, a Serpens. Ophiuchus ou Serpentário, segura a serpente com as duas mãos conforme mostrado no Atlas Coelestes de John Flamsteed de 1729. Serpens é a única constelação que é dividida em duas partes. Ophiuchus aparenta estar pisando no escorpião com seu pé esquerdo. O grupo de estrelas em forma de V, acima da cauda da serpente, próximo ao ombro direito de Ophiuchus, já foi parte da antiga e obsoleta constelação de Taurus Poniatovi. A linha tracejada que atravessa os pés de Ophiúrcus é o caminho do sol, a linha da eclítica. Os gregos o identificavam como Asclepius, o deus da medicina, Asclepius em latim. Asclepius era filho de Apolos e Corones, embora alguns digam que sua mãe era Arsinoe. A lenda conta que Corones traíra Apolo duas vezes, dormindo com um mortal, Isis enquanto estava grávida de Apolo. Um corvo contou as más notícias para Apolo, mas ao invés de recompensar o corvo, ele foi amaldiçoado por Apolo e tornou-se um pássaro agourento. Em uma explosão de fúria, Apolo atingiu corones com uma flecha. Ao invés de ver seu filho morrer com ela, Apolo retirou o bebê do útero de sua mãe enquanto as chamas da pira funeral a consumiam e levou o bebê para Quiron, o sábio centauro, que também está representado no céu. Círon criou Asclepios como seu próprio filho, o ensinando a arte da cura e da caça. Asclépio tornou-se tão habilidoso na medicina que ele podia não apenas salvar vidas, mas também ressuscitar os mortos. Em uma ocasião, em Creta, Glauco, o filho do rei Minos, caiu em um jarro de mel, enquanto brincava e se afogou. Enquanto Asclepios observava o corpo de Glaucus, uma serpente aproximou-se dele. Ele, então, matou a serpente com seu cajado. Em seguida, outra serpente veio com uma erva em sua boca e a colocou no corpo da serpente morta, o que magicamente a trouxe de volta à vida. Asclépios pegou a mesma erva e a colocou no corpo de Glauquios, que também ressuscitou. Por conta desse incidente, Ophiúcus é mostrado segurando uma serpente, a qual se tornou o símbolo da cura pelo fato de que a serpente troca de pele a cada ano, aparentemente renascendo. É um símbolo, né? Há outras versões dessa lenda, incluindo Atena e a própria Medusa. Na descrição do vídeo, há um longo texto contando essa lenda. Em inglês, infelizmente. Ophiúcus foi excluída do zodíaco, embora faça parte dele, com o sol passando por ela no mês de dezembro. Muito embora a constelação seja às vezes referida como sendo a décima terceira, constelação do zodíaco. Inclusive, devido à moderna divisão das constelações, o Sol passa mais tempo em Ofiúlcus do que em Escorpião, nessa época do ano. Porém, com, como o ano tem apenas 12 meses, por conta do horóscopo, essa constelação foi excluída, ainda no tempo em que a astrologia e a astronomia andavam de, mão da, de mãos dadas. Na cabeça de Ofiúcos está a sua mais brilhante estrela de segunda magnitude, Alfa Ofiúcus, chamada de Hazalhag, palavra de origem árabe, significando a cabeça do colecionador de serpentes. Beta Ophiuchus é chamada de Sebaurai, o árabe para o cão-pastor, já que os árabes visualizavam o cão-pastor nas estrelas de Ofiúcus. Ptolomeu, no alma gestos, colocou Beta Ophiuchus no ombro direito de Ofiúcus, junto com Gama. O ombro esquerdo é marcado pelas estrelas Iota e Capta Ophiuchi. No link da descrição, vocês ainda encontrarão a versão chinesa dessa constelação, que é rica em lendas e histórias, assim como os vários nomes de suas estrelas, de acordo com cada povo. Bom gente, essa era a lenda que eu queria contar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Avisem para os seus amigos, compartilhem, inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.